Beleza, o que, que acontece? É o que sobrou essa porta, hein? Portinha nível 3. Tranquilo. Ó, já ligamos a, a visãozinha noturna. Qualquer negócio. Rapaziada, é, tá rolando um raio ultravioleta, hein? Assim. sim. É, vamos de boa, hein? Tem uns negócios no chão também. É a verdade. Tá esperto, hein? Nunca é negócio é pode pisar aqui, não. É brincadeira. Hein? Que diversão, né? Cheio de armadilha, hein? Se inscreve aí, tio. Beleza. Pra esquerda não tem nada. Nem pra direita. <risos> Parece que. Ó, lancheirinha, tio. Lembra aquele Gaúza? O Gazua? Ferramenta para abrir fechaduras quebra facilmente. Perecemos uma vez, ela quebra, mas pegaremos o que tem dentro, hein? Ó, munição regenerativa, hein? Anti-regenerativa. É o que o caverninha queria. Exatamente. Antes de mais nada, vamos já equipar essa munição grega em caso de suspeita de tiozinho saci pererê. É o quê? Rapaziada, esse negócio no chão que o cabineiro não quer pisar não, hein? Ele tá meio sinistrado com isso. Rapaziada, aqui tem que agachar. Será que tem como passar aqui? Sim. Ó, tá rolando a brincadeira do Chan aqui, hein? amarro é Chan, hein? Vamos passar de boa. Diverta. Beleza. Tem umas luzes aqui. Outras coisas mais sinistras ainda. Cabreirão. Rapaziada, tem metralhadora aí toda a parte. Mas o Chris está profissional para passar aqui. Sim. Beleza. Olha, acho que deu certo, hein. Ó, oh, será que eu levanto? Rápido. Já era, hein. Vamos correr. Beleza. É outro elevador? É outro elevador? Fala que não, Chris. Beleza. Não é elevador. Ô oh, meu Deus. uma múmia aqui dentro? Oh. Ixi. Calma, Chris. <risos> Calma. Tem uma portinha ali. Tá trancado. É isso mesmo. É o que sobrou. Vou abrir essa porta Devagar, Chris. Yeah, de boa. Vai de boinha. Ô, oh, meu. Trancada pelo outro lado. E aí, Chris? O que a gente faz? Não tô lembrado, não. Ó, oh, tem como empurrar o carrinho? É, é mais ou menos isso, assim. Ó. Mas é O Chris é do mal. Ah, Ó. O... pé. Como é que é? Ô, oh, tiraram a bordo. E aí? Oh, ele explodiu. Usei. Oh, Nossa, os caras estão de zoeira forte. Nossa, injeta nessa veia aí, Cris, pelo amor de Deus! <risos> já tá injetado, hein? Rapaziada, o gordo é pessoa peçonhento. Ele chega, explode e já era. Tipo. Ó, vamos com calma aqui, hein? Mas tá rolando uma cabecinha aqui? Sim. Oh, meu Deus. E aí, não, hein? Se inscreve aí, tio! Tranquilo. Checando o perímetro profissionalmente. Ó, achamos alguma coisa aqui dentro, hein? Dentro dessas bolinhas grandes vai ter. Vai, Ô, vai. Oh, meu Chris. Cris. Espera aí, Cris. É outro código? Eu sei que lá oh. que, que é isso. O que é? Tem um código aqui, hein? Temos que puxar esses vagão do amor pra bico dar esse último. Mas... Ó, oh, vamos começar com limpando o trilho. fio pack, Chris. Já deu certo. Deu certo? Aí foi fácil, hein? outro corpo. Oh. Calma aí, tio. Ai! Rapaziada, ele tá correndo, hein? Tá tão mal. Ei, como que é o negócio? Rapaziada, muda de arma. Ó, ó, trancamos ele fora. Pegamos ele, pegamos ele. Pegou! Ei! Ah, você é maleno, eu tô ficando doido! Rapaziada, batemos nosso primeiro gordo Rex turbo explosivo. É uma coisa boa, porque o Chris ainda tem vida. Beleza, tem a fase 2, hein? Ó. Fase 2 é bicudar essa daqui, hein? Tem mais. Sim! Ó, tem essa estradinha do amor que precisa ser bicudada. É tudo nosso. Beleza. O que faremos? Bicuda esse aqui, Chris. Tem como bicudar pra cá? Não. Será que tem como bicudar pra cá? Beleza. Bicuda pra Deus. Uhum. Beleza. Agora a gente bicuda esse pra fora. fazer muito trabalho. Ó, vai, será que vai direto lá? Vai, Chris. Uhum. Nossa, uhum. a sua força. Isso, Chris. Vai oh, forte é mesmo, hein, Chris? Ó, oh, oh. oh, Chris! Rapaziada, desbloqueando. Nossa senhora, beleza. Você não se importa. O caberinho simplesmente vai checar isso aqui. Não tem, negócio. não. tem nada, Chris? Não. Como assim? Não. Tinha que ter uns presentes aqui dentro. Não tem nada, tio. Mas não tem nada aqui. Não tem nada. Rápido! Beleza, o que sobrou é verificar o sistema aqui dentro, hein? Ó, oh, rola uma portinha, vamos só, só verificar aqui pra ver se não tem nada. É o que sobrou, ó, oh, portinha. Devagar, coisa. de boa, hein? Fazer a do palhaço, não temos a chave, mas o cabernet está pressentido que vamos pegar essa chave. Ó, oh, tem um tiozinho aqui, hein? Altamente alienígena. Profissional da palhaçada. É o okay. quê? Beleza, estamos calmo e tranquilo até o momento Porque já estamos com a escopeta na mão Beleza, ó, munição para escopeta. Mais tranquilo ainda, já mete dentro do cartucho Beleza, injetor virtual Não. Com calma, Chris, com calma Será que tem uns itenzinhos do amor aqui? Procura aí, meu, procura Tem que ter alguma coisa aqui oh, Como é que é? Chave do palhaço Pega aí, Chris, pega Oh! Como? Onde? Quando? Agora! Oh, meu Deus! Ai! Perereca, tio! É duas! Não, matei já? Inocente! Olha, tava calmo, tava calmo. É que era duas. Elas pularam de repente. Surgiram na tela A cabernet não, não. não curtiu <risos> Beleza, pegamos a chave do palhaço Pra quem não relembra Esse palhaço aqui É do Resident Evil 7 Do Game Modes normal E tem uns códigos para fazer com ele Mas aqui ele te dá uma chave Se você não viu o Resident Evil 7 ainda vai lá e vê. Na descrição ali Ou ali em cima da tela pode aparecer alguma coisa Clique e veja A história é oficial antes de ver Esse gameplay game, pelo amor de Deus hein, Não perca o Resident Evil 7 do caverninha no hard foi no hard Porque o caverninha é baixo é demais. demais Rapaziada, pegamos a chave do palhaço Oh, meu Deus É, é pererê, né? É pererê ah. Pererê? Oh! Peraí Temos só uma balinha para matar o pererê, Oh, meu Deus Já era Pronto ó oh, tava grave o pererê pode, pode ficar ligado Que vai ter altos deles aqui Oh, ixi oh. Oh. Onde? Rapaziada, é perereca, hein Eu vi Perereca ninja turbo ó oh. oh Oh, meu Deus Só, só Oh, vamos dar os aí, perereca Ó! Oh. <risos> ah, Beleza, rapaziada. É, não zoe as peredecas, elas é são do mal. E vem altamente vingativas. <risos> Antes de mais nada, vamos brincar essa chave aqui dentro, ó. Chris abra. Oh, meu Deus, já tem que usar visão noturna. Chris tá escuridão. Ixi! Rapaziada, é, o Chris é esperto, hein? Nada de lanterninha. Okay. Aquela baguncinha. Ó, oh, altos lasers. Altos, altos lasers. Rapaziada, é, não tem nenhum itemzinho do amor aqui, não. Se vira aí, tio. Beleza, relembrando que o caverninho tem umas granadas aqui. Ele vai equipar as granadas, tio. Oh, meu Deus. Por enquanto, vamos deixar as granadas aqui pro caverninho usar um pouco, hein, tio. Tem altas granadas. Graças a Deus. Beleza, agacha. De boa. Pois é, rola umas caixas ali. É só passar, tio. O Chris tá ligado, ó. Oh, é de boa. Não é não é aquele igual do Leon, não. Você lembra do Leon? Que tem que bater no pé na parede. dar mortal carpado e voltar. Aqui é mais de boa, tio. Oh meu Deus. Oh. Ah meu Deus, tava. Parecia que tava de boa, hein, Chris? Fodiu mesmo, hein? <risos> Nossa, Chris, você viu? <risos> que susto! Oh! Rapaziada, não afetou o Chris que ele treinado Para esse poder. You okay? Oh meu Deus do céu! E aí? Rapaziada! Não tô curtindo nada desse cenário. Tá cagão. Como é que é? Vamos ter que abaixar aqui, ó. Primeira coisinha é dessa abaixadinha. Ó, para a esquerda não tem como ir. Para a direita já rola altas bombas, mas tem como passar. Daquele naipe. Beleza, ó. O Chris vai ter que agachar aqui, hein, Chris? Ó. Vai no cantinho, Chris. Ó, não tem como passar por aqui, mas tem como passar por aqui. Já agacha por aqui. Vamos chegar no tiozinho, hein? Vamos ficar ligados nas iscas, hein? O cara é profissional, esse Lucas, hein? Verdade! Beleza. Ó, passamos sem explodir. Ó, tem um item aqui, hein? Mas é burro! Don't like it, tio! Como é que é o negócio? Marquês. Uh, o que é o que é O Você pode morrer Chris. Como é que é? Ai, uh... é é? uh... oh, meu Deus! Uh... mexendo agora. Como é que é? Rapaziada, fala que é filminho. Fala que eu não vou jogar ah, meu Deus, Ai, fogo! Rapaziada, tudo pegando fogo. O quê? Oh! Rapazinha. como é que... Rapaziada, eu falei pra você, Lucas é pilantra, tio. Ele é pilantra. Era uma armação. Rapaziada, o que que acontece? Não rela no tiozinho. Continua. Ó, oh, tem uma portinha ali, hein. Como é que é o negócio? Eu Vai sei que lá, que diabo é oh, isso. Oh, Ó, rola um localzinho aqui. Ó, oh, aí agacha. Aí desliga. Ô, oh, Chris, é isso aí mesmo. Ó, oh, desliga as luzinhas do amor. Já não rola mais laser. Beleza. Faquinha na mão. Fato. Munição para preta. oh meu Deus, não cabe mais munição radioativa. Grega, vamos ter que fazer um espaço aqui, hein tem documento, véi. Rapaziada, o caverninho tinha que deixar isso no baú, hein, tio? Oh, meu Deus do céu. O que que acontece? Ah! Vamos simplesmente equipar a Armitas e carregá-la. Tem como carregar Não. ela? Oh, meu Deus. É simplesmente o que o precisa, hein. Rapaziada, a única opção é gastar uma granada, tio. Oh, meu tal. Vou ter que gastar essa granadinha aqui, ó. Ó. Olha, ah, é Ó, faz a granada. meu, o cavaleiro não gasta granada, ó. ó. Capazinha. Tendo... <risos> Rapaziada. Rapaziada. Rapaziada não deu muito certo não, tio Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, eu tenho que gastar a granada aqui, também explode, hein? Não tem como. Vamos ver, vamos, vamos ter que gastar essa granada, tipo umazinha. Beleza, já temos espaço suficiente para as outras porcaria. Rapaziada, o Cabernet tinha que guardar no barroco aquelas cartas gregas. Okay. só ocupa espaço. Ei, vap. Gente. Beleza, rapaziada. Mais uma vez nessa parte aqui. O Cabernet já está ficando perito. E o Chris também já está cansado de ser explodido aqui. Tranquilo. Pegamos a munição anti-regenerativa e a munição de arma de mão. Depois desse feito, Vap. Beleza, pagamos a luz aqui, hein. Ó. Agora a gente pode ir lá e trocar ideia com o carinha. Será que é isso? É. Ou será que simplesmente o tem que sair fora? Não, nada a ver, irmão. Ó, era só uma isca, hein? Hey. Hey, you still with us? Vai vai Yeah. Thanks. I was beginning to think we'd been left behind. Uh, I think I think we can get out this way. o cara o cara o cara tá pior que é Ashley tio. pera aí. Lucas é um psico. Eu não sei se o que é pior, ele ou essas coisas. O é muito pior que aquelas coisas, Os bichinhos caverninos dá conta, mas o Lucas está pilando. Oh, oh, Sabem tio? Oh, no. I don't know about you, Christopher, uh, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail? Men? You? Você vai morrer. Chris, vamos okay. atrás desse bloco. Oh meu, We 10 minutos. Pra... Como que é o negócio? 10 minutos? Estamos indo, Chris. Volte para a Beleza, Ah, não sei. Onde é que é a caverna? Não sei. O elevador está vindo, Chris. Vê se tem item aqui. Vê se não. O elevador já chegou. Oh, o elevador já chegou, hein? Vaza, Chris. Não é elevador não. Beleza. Oh meu Deus, eu tenho. Tem uma aqui, hein? Tem um tiozinho. Fazer a granada, jogou eu... granada. Eu vou gastar assim, granada. Toma seu bloco. Oh meu Deus, gastou tudo, hein? Mais ou menos isso, tranquilo. Já dá para correr aqui. Ô oh, meu, tem outro laser aqui. Cara, sim! É, eu, tô... eu tô vendo lasers. Não me estou curtindo. Ó, oh, ó, oh, pra vocês, os vlogs. Nossa, que bosta. Vap, ah, vica. o oh, caberninho. vem perto. Ó, ó, presentinho pra você. um chato do caralho! Fechou perninha, acho que tá vivo ainda Ó, meu ele pica ainda! Ele é picável! Beleza, rapaziada, é esquerda e direita. é aqui, ó. Corre, Chris! Rápido! Pô, meu caixinha é curto, é bom mesmo caixinha, tipo. Pega aí, Chris, pega! É, é, é, é, rápido! tipo, um monte de coisa. Volta, Chris, volta, beleza. Ô, meu Deus, o aleijadinho tá aqui! Ah, não, bichinho, bichinho. É, voa, voa, Chris.